Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto, certo, Ju? Já que o da semana passada parece que não acabava mais, né? Espero que vocês tenham gostado, os cálculos estão aqui até porque nós acabamos de gravar e eu estou meio fritado. Então o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Sobre funções que a gente faz para padronizar a caixa alta ou baixa do texto. Então se você não entendeu nada e ficou curioso, fique à vontade para permanecer pós-vinheta. Algum recado, ou musa do Tinder? Não? Então toca a vinheta. Então nós vamos falar de pré-maiúscula, maiúscula e minúscula, beleza? Então tá bom, e aí, Felpudo? Ô, Felipe, não tá brilhando muito? Tô tá no conteúdo. Ah, <risos> Pode chamar ele, Silvio, meu babinho. Não deixa, não, Felipe. Pode chamar, pode vencer por aqui, ó. É na sequência depois desse belo elogio que Felipe Felpudo, o muso do Tricaster, fez a minha pessoa. Então pessoal, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Vai ser bastante simples, é mostrar algumas funções, algumas ferramentas em que a gente vai padronizar aí o conteúdo né, em termos de caixa alta ou baixa das células, ok? Então imagine que você recebeu uma planilha aí, eu vou escrever aqui ó, Felipe Felpudo, tá vendo? Vai ter aqui também, Juliana Golarte ou a jugular, né? Então João, botão, case. Love e Livião e assim por diante. Então, o que é uma coisa que te incomoda aqui, minha cara, Juliana? Você concorda comigo que é a despadronização das informações? Primeira pergunta, né? O Excel leva isso em consideração se ele vai fazer alguma fórmula comparativa? Por exemplo, se ele vai fazer um seio, um somacês em que eu tenho Felipe Felpudo em tudo maiúsculo e Felipe Felpudo em minúsculo, ele não vai é, conciliar as informações? Não. Isso daí é firula. Frescura, maquiagem, caixa alta Diga. Diga. O acento e o espaço ele considera. Isso é perfeito tem outros vídeos aí. A pergunta é a seguinte, né? Você quer deixar a sua planilha um pouco mais atrativa, mais bonita. Então como é que você faz para padronizar e deixar isso de uma forma, por exemplo, não é nome composto, com a primeira letra maiúscula? Então, existem algumas formas de se fazer isso. Via fórmula é a seguinte, Ju. Você vai vir aqui. Se você quisesse deixar a sua célula com a primeira letra maiúscula, como é que você ia dar o um nome para sua função? Prime Ah, só porque eu falei antes? Ela já ouviu. Nossa! Olha só que risada de bruxa, velho. Então igual PRI ponto maiúscula, beleza? Ele vai pegar aqui o PRI ponto maiúscula, você faz a referência da célula que você quer, fecha o parênteses, meu amiguinho. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é, caso você digite o que não é legal, tomar cuidado que o maiúsculo tem acento no U e aplicar na determinada célula que você quer. Então a partir do momento que eu vir aqui e dar um Enter, olha lá que maravilha, ele padronizou a sua informação, ó, se eu der dois cliques como necessário, beleza? Então com isso você pode aí com poucas operações ou dentro de uma fórmula estruturar para que o conteúdo da sua célula ele fique padronizado. Então isso é a primeira letra maiúscula. E se você quiser deixar tudo em maiúsculo, Ju, igual maiúscula, e faz a referência naquela que você quer. Então tá aí Felipe Felputo, se eu arrastar, mesma coisa. Ok? E se eu quiser deixar tudo em minúscula, igual Minúsculo, beleza? E aí temos tudo minúsculo. Então, basicamente, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Mostrar algumas funções aí que você pode padronizar, em termos de caixa alta ou baixo, maiúsculo ou minúsculo, as suas informações. Ok, Ju? Então, isso, né? A gente mostra tudo isso para depois mostrar coisa mais fácil. Isso é uma, uma maneira, né? Uma forma de se realizar essa padronização. Ou, se você eventualmente quiser, ó, paga tudo essa bosta aqui e faz aquilo que Benito Savastano nos ensinou: Juliana Goulart. Você ensina o um padrão para o Excel, dados, preenchimento relâmpago. Não funcionou. Vamos ver aqui. Nós temos que ensinar ele. Agora sim. Beleza? Então com pequenos cliques aí você consegue fazer Se você ficou curioso qual que é o conceito do preenchimento relâmpago, basta clicar. Fala, Júlio. Por que que dobrou ali? Eu acho que Por que Porque ela não tem, ela não reconheceu. Vamos ver se eu corrigindo aqui ele tira. Beleza. Então caso você tivesse pra baixo com mais nomes Provavelmente ele ia replicar Entendi. essa linha de associado Beleza? E é assim que você mata mais uma semana com conteúdo Fazendo uma coisinha extremamente fácil Fala Ju Você é da época que o MSE. Ah, não é, acho que você já era até pai Colocou... O Felipe é muito novo Colocava uma é, mãe eu e eu os colombinos Uma maiúscula e os Você lembra? Eu tinha no meu orgulho É... Eu fui usuário do MSN Eu comecei no... ICQ ah, O ICQ, mas tinha outro que eu usava também Aquele que caía todo mundo não, aquele que tinha, tipo assim, os cara fodido, era tipo o os Mirky. administradores. O Mirk, isso aí. É... Eu sou do também. você é, é do Mirk também. É, você é rainha do Tinder, né? Não. Bom, depois desse papo furado, que eu não sei se o Zerati vai colocar ou não para dar conteúdo no vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo foi simples, mas pode ser simples para você, né? Para aquela pessoa que nunca viu, acaba sendo uma bela de uma novidade. Então, não enche o saco, um beijo nas crianças. um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana Obrigado.